Eu sou o Gabriel Jordan, da gaja trd e hoje, no dia 25, vai estrear a nova temporada do BBB que é o Big Brother Brasil. Que se você me segue aqui no YouTube, você deve fazer ideia que em é um reality que eu gosto, né? Já que eu resenhei as make das blogueiras que participaram lá do ano passado, fiz tutorial de make inspirado em alguns dos participantes. Mas se você me segue no Instagram, você tem certeza de que eu gosto de BBB. Prior, você tá eliminado. Ah! <risos> Sandalhada no Priol! Telma. <risos> Ano passado foi a primeira vez que eu acompanhei o programa E eu gostei demais E aproveitando esse início de BBB Vou pegar uma sugestão de uma seguidora do ano passado Que falou Nossa, você gosta tanto de BBB Que é capaz de você fazer uma unha do BBB Pois é isso que vamos fazer hoje Vamos fazer as unhas E vamos focar de BBB Que eu quero falar do elenco aqui com vocês Já que eu vou futricar a vida desse povo nos próximos três meses Porque além do meu trabalho Eu não tenho mais nada pra fazer, né Durante essa pandemia Só assistir BBB Vamos conhecer essa galera, né E fazer umas unhas belíssimas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 Bom, meninas, as minhas unhas já estão preparadas, né, antes de começar o vídeo Porque eu sou assim, gente, eu agilizo as coisas e tudo, tá? Vou usar esse esmalte aqui chamado Lenda Colorida Amo! E eu vou começar pintando as minhas unhas e vamos logo ver aqui quem é que tá participando Gente, eu já sei todo mundo que tá dentro da casa, tá? Tô aqui só de engraçada mesmo Bom, gente, vamos começar com os primeiros participantes Olha, Pipoca, vamos ver quem é Meu nome é Arthur Lousada Pico Gente, Arthur! Todo ano tem um Arthur, né, mais um padrão participando aqui da temporada Gente, será que ele não abusa, não, participar do BBB? Porque toda temporada ele é tá. Uma coisa que me deixa muito revoltado é comida. Fiquei com fome, fiquei maluco. Ai, que chata. Bebê sem falar um milhão e meio. Me levar pro BBB, nada mais é do que botar uma peça fundamental. Realidade, vai ser eliminado no meio da temporada. Eu sou a Carol ah! Kanká, cantora, apresentadora, rapper, atriz, modelo, tombadeira. Amo. Ser é uma mulher no rap todo boy que chega aqui ó na minha área passa mal. Quando eu recebi o convite para entrar na casa do BB, eu fiquei bem assim, ó. minhas estratégias de jogo. Não me envolver com ninguém. Vai se envolver sim, Carol. Próxima segunda. Garanto que vai ser um nome muito forte aí vai ficar marcado na história do BBB. Não é só para aparecer, não. Eu quero ganhar. Hey, Gente, posso falar pra vocês? De verdade, fiquei surpreso que a Carol Conká entrou Eu não esperava, não sei se ela saiu em alguma lista, né Dessas previsões e tal Mas eu não esperava que ela fosse entrar E eu amei, entendeu? Acho que ela vai levar discussões relevantes pra dentro da casa E acho que ela vai arranjar umas confusões, gente Vai dar uma audiência, assim, pro programa, sabe? Ai, gente, eu falei da Carol, mas eu esqueci do outro menino, né O Arthur Se você me segue lá no meu Insta Você viu que eu fiz umas reações imediatas aos participantes E é aquela mesma coisa que eu falei do Arthur lá Ele tem aquela mesma cara dos outros caras Padrões bonitos que já passaram pela casa. Que calado, é lindo. Aí abre a boca e estraga. Mas... Sim, né meninas? Vamos passar para os próximos que já tem lenda e já tem bomba tá gente? Vamos começar aqui com a segunda dupla participante do BBB Meu nome é Caio Farafiundi sou de Anápolis, Goiás. O que que eu quero entrar? Primeiramente dinheiro, que o dinheiro é totalmente bem-vindo. Mas eu gosto do sucesso, eu tenho vontade de ter uma fama eu tenho tesão de entrar. Ai gente temos aí o agroboi da temporada. Quem tem paciência pra isso? Eu não. O programa nem começou já cancelaram o Caio, gente ele seguiu esse excelentíssimo atual presidente do país e na hora que viram a galera começou a apontar, ele já deu um follow correndo mas o ADM dele não foi mais rápido do que os dedos que printaram e jogaram no Twitter e também se jogaram o nome do cara na internet e descobriram que ele tem, tipo assim, não sei quantos mil cheques sem fundo que ele passou ai gente, eu amo o brasileiro, entendeu? o programa nem começou ainda <risos> ai, o melhor do mundo agora no time pipoca nós temos quem, gente? Carla Dias, que é a atriz, gente eu adoro a Carla Dias, cala a boca Vamos lá. Carla Carolina Moreira Dias, mais conhecida como Carla Dias. Olha só, gente, mostrando sucesso, entendeu? Assim, um bafo. Tem que mostrar que é bem sucedida, igual a Carol com Café. Eu adoro conhecer outras pessoas, adoro uma festa. Eu vou entrar pra ganhar mesmo. Uma pessoa... Vai entrar pra ganhar como se precisasse do dinheiro. <risos> Ai, gente, eu amo. Nunca cheguei num lugar pra mim não passar despercebido. Quero jogar. Tenho certeza que vai ser o maior desafio uhum. da minha vida. Hey! Gente, eu gosto demais da Carla diz Muita gente lembra dela por causa da novela de Chiquititas. Gente, eu não acompanhei Chiquititas, nenhuma versão. Mas eu lembro dela de O Clone, gente. Que é uma novela que quando passou pela primeira vez, eu tava nascendo. Então eu não lembraria, né? Mas quando passou, não vale a pena ver de novo. Eu assisti todinha de novo. E eu amava, gente. Lá, que ela era a Khadija, achava bafo Vou fazer uma segunda camadinha aqui de todos os esmaltes e já já eu volto. Beleza, gente. Já fiz uma segunda camada aqui dessas unhas BBB. Eu vou esperar um pouquinho elas secando e vamos logo analisando mais. Mais participantes já que a gente vai ter que esperar isso aqui secar mesmo. Vamos lá, vendo pipoca quem é que tá. Eu sou o João Luiz Pedrosa, eu sou natural da cidade de Santos. Do... João Luiz. Eu sou professor de geografia Sou filho de uma mãe branca e de um pai negro O João, ele é o João professor Mas ele é o João que dança Que briga quando tem que brigar Gente, falando em briga e falando no João As bichas já começaram a cancelar ele no Twitter Porque ele falou mal de álbum de, não sei, Acho que ele falou da Arena Grande Falou de Now United, se eu não me engano Mas assim, gente, estão tentando cancelar ele Porque ele falou mal de filme, de álbum e de música Principalmente alguém assim, que são fã das cantoras que ele falou mal Mas as quem fazem isso o dia todo no Twitter, né? não entendi por que querem cancelar ele, gente. Parece até que barra a todo o Twitter dele por causa disso. Ai, gente, mas esse povo de não tem o que fazer mesmo, né? Basta o um dia falando mal dos outros, quando alguém fala mal deles, eles vão lá. Ai, eu amo! Mas talvez seja um pouquinho de planta, né? Vamos ver. No camarote temos... Camilo de Lucas. Eu sou o Lucas, do Rio de Janeiro, Rua Nova Iguaçu. Tenho 26 anos, com carinha de 18, né? Toda natural, bonita pra caramba. Eu tô na internet fazendo acontecer. acontecendo. Participar do BBB é a possibilidade de eu ficar milionária, entendeu? Amor! Caramba, eu posso participar do Big Brother? Eu fui muito confiante. Próxima segunda. O Big Brother, ele é um programa de entretenimento. Então, o que eu vou te gerar é entretenimento. Eu sei que eu sou uma pessoa capaz de chegar até a final. Enfim, gente, João Luiz achei injustamente cancelado apesar de ter achado ele um pouquinho planta tem um pouquinho chato aqui pela apresentação mas vamos ver na casa injustamente cancelado, gente porque quem passa de falar mal de cantora de álbum de filme no Twitter é quando alguém que entra no BBB fala mal vocês vão reclamar, gente, me poupe Já a Camila do Lucas, eu não seguia ela antes do BBB mas acho ela engraçadíssima, de vez em quando apareceu algum vídeo dela na foreign page do TikTok ou no Twitter também Auge. vamos pra um próximo, gente que inclusive já tem uma pessoa aqui que eu amo que tá no camarote, né, ó porque do pipoca nem conheço ninguém. Seu nome é muito difícil, é a Crebiano Geraldo Silva. Só. Nossa, gente, de novo esse cara participando do BBB. Toda temporada tem um de eu trabalho como modelo. Big Brother mesmo, no começo, todo mundo ali aliado, né? Depois que passa uma semana, é, todo mundo puxou. Ai, gente, uma coisa que eu quero falar. A apresentação dos participantes desse ano com essa câmera do BBB nesses vai vem. Gente, o que aconteceu, Boninho? Assim, eu sei que vocês já fizeram de tudo durante essas 21 edições, mas eu não consigo cara. Deixa no tripé, entendeu? Deixou parado. O que, que é isso? Esse vai vem. Tô tonta. No camarote temos... Eu sou a Viviane, mais conhecida como Poca. Eu sou cantora, compositora, bailarina, empresária... Gente, eu amo a Pocah. Calma a boca! Fácil ser mãe, ser artista. Farofeira. Olha, eu sou muito farofeira. Eu não tenho como eu não de humor. Ai, amiga, a gente sabe que você não perde o senso de humor, mas alguma hora durante esses três meses... Não tem como, entendeu? Não tem como, amiga. Mas dependendo da situação, meu pano já está pronto. Achar que tá brincando, quer aparecer na TV, acho que é melhor nem ir. Eu... Ai, podia não ir também. Que coisa chata. Toda edição tem um ar creviano. Leva é a vida mais leve possível. vai se me atacar, vou atacar. Amo o baby da vezes. <risos> Enfim, gente, como o Boninho decidiu colocar 150 pessoas na casa, eu vou continuar com as minhas unhas aqui secando antes da gente continuar, e vamos passar para o próximo. Aqui realmente fica um pouco complicado, vamos lá. Vamos começar com o time pipoca com a Juliette Freire, que ela é paraibana, advogada e maquiadora. Eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, sou advogada e maquiadora. Minha família é bem... Humilde, então eu fui a única que consegui me formar. Eu quero ganhar. Ela é bela, né? Fazer valer. Meu sonho era ser essa mulher assim, fina, educada, mas eu não sei, eu nasci tagarela. Eu nasci muito. Amei, gente. Faltou o um vocabulário aí. Essa aí é só eu explicando as coisas, gente. A Tia Juliette um pouco quietinha. Talvez ela esteja nervosa, né? Gravando essas chamadas. Ai, gente, deve dar medo mesmo, né? Você vai estar em rede nacional e tal, bafo. Mas enfim, eu falei que ia estar complicado, vamos agora. Eu sou o Negodinho, nascido e criado em Porto Alegre. Eu sou digital influencer, humorista. As pessoas vão dar muita risada. Eu tinha aquela pressa, ah, eu preciso crescer rápido para poder trabalhar e ajudar minha mãe. Eu tenho muita coisa para mostrar para a galera, meu lado humano, meu lado pai, né, o meu lado mal-humorado, o meu lado mais sério. Eu acho que eu vou começar a partir do Big Brother a viver o início dos melhores anos da minha vida. Enfim, gente, o complicado que eu falei durante essa chamada inteira é o quê? O complicado é saber quem é Pipoca e quem é Camarote, porque eu não sei quem é ele, mas enfim. Próxima segunda. É modo Julieta é ativada, é guerra, tô brincando. Ela só eu Tenho certeza que eu tô entrando aí pra briga. Enfim, gente, Juliette não tem muito o que falar. Ela parece ficar um pouquinho nervosa, mas eu acho que sim. Ela vai arranjar algumas confusõezinhas na casa em determinados momentos, mas ela também não vai ficar sendo assim, exclusiva o tempo inteiro. Não tem como a gente adivinhar como é que a pessoa vai ser lá na casa só quando a gente assiste o programa, né? o D, gente, ele já levou uma thread aí no twitter, entendeu? mais cancelamento, amo que amo, antes do programa começar e assim, né, pelo que o povo tava postando no twitter ele já fez algumas piadas assim bem pesadas ele já não tinha feito diferença pra mim antes de eu saber disso fez menos ainda agora e parece que ele tava torcendo pro Prio, gente ai, que horror, entendeu? nossa, pior torcida... não, mentira, pior torcida tinha quem? tinha a torcida do Patrick, tinha do Lucas nossa, gente, eu não sei nem qual é a pior vamos assistir só mais uma Antes de eu continuar aqui com as unhas Que é da Kerline e do Lucas Meu nome é Kerline Cardoso Nascida e criada em Fortaleza Eu sou modelo Estudante de design moda Palpa pra toda obra Intensa demais Ou eu sofro muito Ou eu tô muito feliz <risos> Ou eu sofro muito Ou eu tô muito feliz Ai, gente <risos> Achei um pouco, sincero de personalidade Mas vamos lá ouvir eu me divirto ao máximo. Principalmente sabendo que amanhã eu posso não estar aqui. BBB é movimento. Vamos pro Lucas. Meu nome é Lucas Prata Penteado. Eu sou ator, cantor, poeta, MC, diretor, dramaturgo… Nossa, a própria carol Conga, Eu chegou com o um currículo na mesa, entendeu? Sem sair do BBB, já tem outro job aqui na frente. Eu amo que amo, eu ia ser desse jeito no BBB também. Minha profissão começou a render frutos, né? Eu consegui virar pros meus pais e falar… Vem comigo. Eu acredito que um dos grandes combustíveis da minha vida sejam as emoções, né? Um cara super alegre, divertido, que estão colocando literalmente um maluco no pedaço, gente. <risos> Ih, vai arranjar briga com a Camila de Lucas Viu que a Camila de Lucas postou lá no Instagram dela Aquele videozinho fazendo a paródia do maluco no pedaço Ah, gente, vai ter confusão aí na casa, entendeu? Só pode ter um maluco no pedaço por aqui é? A Camila é o Lucas Enfim, gente, o Lucas ele é do time Camarote Só que eu também não sabia quem era ele Eu falei isso no meu Instagram é um total de duas pessoas Que também quase ninguém sabia quem era Veio me falar que ele já fez uma malhação Só que não foi uma das malhações mais relevantes O povo lembra de, da malhação de quem? Sei lá, dessas malhação vintage aí Do cabeção, sei lá Tipo, coisa que passou lá há séculos atrás Eu lembro da da Fatinha, que foi icônica E aquela de 2015, que tinha a Karina, o Duca e tal Gente, são as únicas variações que eu lembro De resto, não lembro mais de nenhuma Enfim, vamos continuar essas unhas Então, meninas, sabe aquele robozinho Que é o logo do bebê? Eu não sei por que eu tô de fone, se eu não tô mais ouvindo, né? Pera aí, já, já a gente volta a ouvir Eu quero desenhar aquele robozinho do Big Brother nas unhas Gente, eu sempre faço isso nos vídeos E parece que eu tô dando dedo pra câmera, que horror Mas, enfim, vou pegar aqui um esmalte branco Da Impala e eu vou fazer um círculo... Gente, real, eu sou muito desocupada. A pessoa vem fazer uma unha de BBB. <risos> Ai, gente, espero que eu não cague agora, né? E como essas bolinhas aqui foram feitas direto no aplicador, eu vou ter que esperar um ano pra isso aqui secar. O que significa mais reacts. Vamos agora pra uma bomba, gente. Que inferno! <risos> Meu nome é Lumena Aleluia, eu sou de Salvador, Bahia, profissionalmente. Sou formada em psicologia e sou DJ de Pagodão Baiano. Ai, gente, você um rolê toca no um Pagodão Baiano? Eu amo, nunca fui, já quero ir. Gente, achei o nome dela muito chique, Lumena, parece assim, uma coisa, sei lá, Lumen de luz. Ai, eu achei chique, gente, esse nome, Lumena. Zé eu eu gosto de uma farra. No Big Brother, especificamente, eu quero é, descobrir as outras lumenas que eu ainda não descobri. Um desejo muito grande de... Ela é bem articulada, né? E alcançar o pódio. Eu, eu gosto de ganhar, eu gosto de competir. Gente, achei chique. Eu gosto de gente, assim, que sabe falar, que sabe se projetar na frente da câmera, que não fica com vergonha nem nada. Vamos ver se ela vai chegar longe no jogo ou não, mas eu acho que, pelo menos, enquanto ela estiver, ela vai se destacar sou Rodolfo, nasci na cidade de Uruaçu, Goiás, pra... Ai, gente, o Rodolfo, né? Vai ser Israel, pelo Brasil afora, eu sou um cara leve. Eu sempre fui espectador do programa. Imagina só o que que vai virar eu dentro dessa casa, hein? Goianão no pé rachado. Eu tô preparado pra todas as provas do BBB, hein? Com sangue no olho e quero o prêmio. Não tô entrando pra brincar, não. Ai, gente, quem é o Rodolfo, né? Se você não conhece, é o ex da Rafa Kalimann que traiu ela. E também ele é um dos infinitos cantores sertanejos que apoiou o Bolsonaro na campanha dele. Então é isso aí, né? Ficou com Deus. Tô afim de ficar milionária. Eu sou baiana, né? E baiano quando sai de Salvador é pra conquistar. Tá, afim de ficar milionária, gata. Amo. Rapaz, eu vou dar trabalho nesse Não. negócio. Não se preocupa, amor. E quando você der trabalho, a gente te elimina. Ai gente, é isso aí. Eu gostei da Lumena, sabia? Eu não tinha me atentado a ela ainda. Ai gente, eu gostei da Lumena. Eu tava votando nela e na outra POC lá, que as gay tava cancelando no Twitter. Do grupo de anônimos pra ganhar imunidade. Três em cada grupo vão ganhar imunidade. Mas eu não votei em nenhum anônimo não, além deles dois, porque eu não me interessei nos outros. Vamos agora pra outra bomba. Gente, o Boninho, ele sabe o que faz, entendeu? Ele pega um, um elenco assim, que parte dele vai agradar um público, e esse mesmo público vai odiar o resto do elenco. Meu nome é Gilberto José Nogueira Júnior, eu sou de Paulista, Pernambuco e atualmente eu faço doutorado em economia. Eu venho na família muito humilde, sempre foi escola pública a vida inteira. As pobres já chegam dançando, eu amo. Persista, luta e batalha. E é engraçado que eu sou acadêmico, faço doutorado disso, tudo isso, mas eu sou do povão. Eu acho que no programa tudo vale. Se eu ver e eu não gostar, eu vou chegar e vou dizer. Eu acho que a gente tem que se posicionar mesmo, porque é o Big Brother, minha gente. <risos> Hoje o Beto ele pareceu ser muito legal na chamada. Já tem gente cancelando ele no Twitter também. Ai, gente, o povo do Twitter também não tem o que fazer, né? Cancela todo mundo. É um negócio de cancelar isso: cancelamento, cancelamento, cancelamento. Assim, tem algumas pessoas aqui da lista que realmente merecem. Inclusive a próxima. <risos> Temos aqui a VTube, né? A Vitória, o terror da Luísa Mel, o terror do Romero Brito. Enfim, vamos lá. Bom, meu nome é Vitória, tenho 20 anos, moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Sou atriz e sou youtuber também Quando eu criei o meu canal, meus pais estavam se separando Meu Deus, eu lembro dessa vinheta dela oh. Big Brother, além de São João, tem um tema muito importante pra qualquer pessoa vai ter paredão, eu posso ir, posso ser cancelada, de novo Vai dar tudo certo Corta pra eu brigando na primeira semana, pelo amor de Deus Fala ah, de BBB vai lembrar do Gilberto. Minha vontade de vivenciar isso é muito maior do que qualquer coisa. É, então... O Gilberto foi um inscrito, né? Assim como todos os outros, tá lá buscando uma visibilidade. Talvez um milhão e meio. Vitube foi buscar o quê? Foi tentar se descancelar. Realidade, vai acabar mais cancelado ainda que nem foi a Boca Rosa. Gente, eu sei. Eu tô com essa sensação, entendeu? Mas é porque eu acho que vai ser um rolê meio Boca Rosa. Se bem que a Boca Rosa se deu muito bem, cancelado ou não, entendeu? Depois do BBB, né? Teve que pagar uns 500 mil de multa pra Pra Globo teve, mas assim, né, meninas? Com a visibilidade que ela ganhou, até que compensou. Já tube? vamos ver. Pra mim, ela não vai se descansar lá nunca. Não gostei, preferi a Inês Brasil, entendeu? Ah, os... Ai, gente, a gente nunca vai ter um BBB com a Inês Brasil, que tristeza, né? Olha, gente, meu esmalte, ele não sei como se ele deu uma assentada. Eu vou vir nesse K-pop-se da RISQ, só fazendo uma bolinha. Não vou nem gravar na outra câmera porque não precisa. Só fazendo uma bolinha aqui no meio e vou ficar esperando secar também, enquanto a gente reage aos últimos participantes. Eu amo que uma sempre sai bonitinha na mão esquerda e da direita sempre sai feia, auge. Vamos ver quem é que tá participando agora. Gente, essa aqui eu confesso que foi uma surpresa pra mim, mas vamos lá ouvir. Temos aqui Thaís no Pipoca. Eu tenho 27 anos, eu sou dentista. Eu luto. A dentista da Gaga. Penso, eu achei de me posicionar, porque eu acho que isso me deixa viva, entendeu? Eu tenho que me posicionar, porque é isso que me deixa viva. Ai, gente, definiu os militantes do Twitter, né, gente? A minha vida é lacrar, entendeu? Se eu não dou uma lacrada, eu não tô em paz Meu objetivo é entrar pra jogar e pra ganhar Eu me dou muito ao momento, sabe? Às vezes eu tipo, solto uma patada, mas eu juro que eu tenho um bom coração Ai, gente, achei mais do mesmo, né? <risos> Ai, eu tô insuportável desse vídeo, mas, gente, não tô nem aí <risos> Né, gente? Eu acho que talvez ela, ela contribua de uma forma interessante pro jogo dentro da casa Agora a minha surpresa, gente, foi no camarote Gente, eu juro para vocês que quando eu, fazer, eu podia pensar assim um milhão de pessoas Eu nunca imaginei que o Projota estaria no BBB Meu nome é José Thiago Sabino Pereira As ruas me chamam de Projota Sou rapper, cantor, compositor Eu comecei a cantar e compor com 11 anos de idade Nunca mais parei de escrever rap Quando a música tocou no rádio eu chorei, é uma trajetória que eu me orgulho muito, muito, muito e essa vai ser uma ótima oportunidade pra eu mostrar o, o Thiago sem maquiagem, sem filtro olha só, se mostrar sem maquiagem, sem filtro o soco na boca rosa que levou um caminhão de boca rosa beauty pra panfletar lá na rede nacional <risos> eu amo! gente, sinceramente, eu não acompanho o Projota, eu não ouço, eu não sigo no instagram, nem nada do tipo então eu não sei muito como é que ele é, mas eu acho a personalidade dele, tipo assim... tão na dele, tão tranquila será se ele vai explodir em algum momento? será se ele vai arranjar confusão lá na casa? vai gerar alguma coisa assim? ou será que ele vai ser só na dele, só tranquilo? como será que vai ser o Projota? eu realmente não sei Quer de uma coisa? Vamos logo reagir a todo mundo. Depois eu termino essa unha aqui e a gente acaba o vídeo. Com os últimos participantes desse elenco. Eu ainda acho que o Boninho vai meter mais gente nessa casa, tá? Eu acho que não vai ser só esses aqui, não. Acho sim que ainda vai ter gente. Que ele vai meter lá na hora. Sabe por quê? Porque o Boninho, ele tem uma cabeça assim, louca, entendeu? Igual a minha. Eu colocaria também, entendeu? Eu acho que ele tá segurando gente e ele vai soltar. Até as duas primeiras semanas do programa. Se passar de duas semanas do programa e ainda tiver só esse mesmo povo aqui. Aí eu aceito que não tem mais ninguém. Mas até lá eu vou estar desconfiado que o Boninho. Boninho tá escondendo alguma coisa, porque o Boninho, ele sempre apronta alguma coisa nova. Enfim, gente, as últimas pessoas que entraram são a Sara, que eu lembrei o nome só de ranço. Eu assisti a chamada da Sara na TV, gente, me deu um, uma gastura a chamada dela, mas vamos ouvir aqui. Meu nome é Sara Andrade, sou de Brasília e sou consultora de marketing. Eu gosto de festa, gosto de me divertir, gosto de estar com os amigos. Porque eu sempre achei que na vida a gente não conquista nada sozinho. Eu sou rancorosa, guardo rancor. Tipo, guardo mesmo. Detesto a achada, de tipo, assim, a menininha bonitinha, a burrinha. Detesto. Eu não, não vou chegar lá e ficar, tipo, plantinha num canto, porque até porque eu não consigo falar pra caramba mesmo falo pelos cotovelos. Eu quero ganhar o dinheiro. A dicção ficou com Deus. Eu sou o Filch, eu sou o cantor. A toa. Na verdade, umas coisinhas a mais. Eu sou artista, vai. Big Brother era uma dessas coisas. <risos> aí Pra ver se era possível, mas eu sempre quis. E sim, eu tenho o sonho de, de ir até o fim. Eu sou muito bem-humorado. Eu não gosto assim de, de ficar brigando de graça, não. Mas eu tô ligado que vai ter muita gente aí que vai comprar briga comigo. Próxima segunda. Eu tenho que viver cada segundinha, aproveitar cada coisinha que tem ali dentro. Eu não sei o que vai acontecer. Tô apostando no coração. Agora que o react terminou, o que, é que nós vamos fazer agora? Vamos terminar essa unha, né? E óbvio que a gente vai fofocar também sobre esse elenco, né? Então, pra quem eu estou torcendo até o momento? Bom, gente, desse elenco, eu amo a Pouca, minha torcida, inclusive até o momento está indo pra ela. Acho a Pouca lendária, acho que ela vai divertir muita gente dentro da casa, nas festas principalmente. Ai, gente, acho que vai ser um bafo, entendeu? Olha só, meninas, tá aparecendo coisinha do BBB? Não sei. Carla Dias, também adoro a Carla Dias, entendeu? Ela é nostálgica pra muita gente por causa de alguns papéis que ela já fez. Mas pra mim, que sou novinha, aquelas novinhas falando de uma novela que foi feita literalmente a minha idade inteira atrás, há 18 anos atrás que foi o clone. Mas é porque foi o que eu assisti, gente, quando reprisou e eu gostava muito dela. Ih, salou! Camila de Lucas, acho a Camila muito engraçada. Eu acho que ela vai gerar bons memes. E assim, gente, falou de BBB, falou de meme, né? Por favor, que o povo prenda tudo. Assim, o Phil, que ele é neutro pra mim, sabe? O J também, porque eu não acompanho o ProJ, mas ele parece parece assim, tranquilo, né? as bombas da temporada pra mim Caio, Rodolfo, Vitube os outros anônimos eu não vou classificar nenhum como bomba porque a gente não sabe nada ainda né a temporada não começou mas auge gente, eu tô pensando em fazer um capacetinho do olhinho aqui do Big Brother só que eu não sei se isso vai dar certo nossa gente, minha mesa tá toda imunda mas vocês relevem eu não sei se vocês já notaram, né? mas esse vídeo aqui não é bem sobre unha ele é sobre BBB que eu meti uma unha aqui no meio porque eu não tenho que fazer. Óbvio que não vai ficar igual Por causa da proporção do desenho que eu tô fazendo aqui na unha Mas, gente, tá parecendo o olhinho daquele robôzinho do BBB Vou colocar um pinguinho branco Como se fosse o reflexo da lente do olho do robôzinho Bem na lateralzinha, assim Ih, que bonitinho! Olha isso, que gracinha! Ai, ah, eu gostei E agora, pra gente finalizar toda essa palhaçada aqui Falando de BBB, falando de unha Vamos passar uma top coat, né, gente? A top coat que eu vou usar é essa aqui da Impala, que é o verniz brilho deles, vou aplicar em cima de todas as unhas. É o resultado final, gente, das minhas unhas de Big Brother Tá aí, gente Vocês não falaram que eu gosto tanto de BBB Que era capaz de eu fazer uma unha de BBB? Fiz a unha de BBB, gente Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje Já vai deixando seu like Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais E você tá perdendo tempo Considere me seguir no Instagram, Twitter e TikTok Em arroba Nas minhas redes sociais eu posto muito mais conteúdo Muito mais rápido, bem pertinho de você Sempre tem foto, tem vídeo novo, tem muito story Story comentando BBB, inclusive, minha filha Porque eu comento todo dia Definitivamente você não vai querer perder esses stories Então já corre lá e me segue em arroba Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos Com tudo isso dito, acredito que nós já estamos chegando no finzinho desse vídeo Que foi uma besteira Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir E esse foi o vídeo de hoje See you <música>